Dentro do Lineup Simpress também temos a linha TC21 e 26, que é a linha de entrada para os coletores Zebra. Traz também a robustez necessária para o dia a dia, com quedas de até 1,5m, são 4GB de RAM que suportam as principais aplicações, leituras de até 76cm e principalmente uma bateria que dura o dia todo na operação. Dentro do varejo, a linha TC 21 e 26 tem um papel fundamental na reposição de preços etiquetação de gôndolas. É possível aplicá-lo com versões específicas dentro do ambiente de saúde, na operação de beira-leito, etiquetamento de itens e farmácia. E dentro do PIC, no ambiente logístico, ele também é um aliado no dia a dia da operação.